O exercício é o seguinte, olha, eu vou fazer o agachamento. Para quem não sabe fazer agachamento, professor, nunca fiz agachamento. Pés paralelos, a largura do seu quadril, vai projetar o bumbum atrás, não pode deixar os joelhos ultrapassar a ponta dos dedos dos pés. Você vai descer o máximo que você puder, vai voltar à posição inicial. Aí você já vai emendar esse exercício no afundo, o afundo reverso. Bom, você vai jogar a perna atrás, vai descer com a perna de trás, vai voltar à posição inicial, vai fazer a mesma coisa com a perna oposta, descer na posição inicial, voltar, vai ficar na ponta dos dedos dos pés, vai fazer um outro agachamento, agora a perna direita vai cruzar, e vai fazer esse tipo de afundo. Vai colocar novamente na posição inicial. Vai pegar a perna esquerda. Cruzar. E vai fazer esse outro afundo. Afundo cruzado. Volta à posição inicial. Ponta dos dedos dos pés. Eu sei que ficou complicado. Foi rápido. Eu vou fazer devagar. 3, 2, 1. Acompanha comigo. Agachou. Devagar, agacha. Isso, agachou. Para. Volta à posição inicial. Para. Perna direita atrás. Para. Dobra a perna direita fazendo movimento devagar. Para. Volta à posição inicial. Perna direita do lado. Perna esquerda atrás. Isso, Desce a perna esquerda, volta à posição inicial, perna esquerda do lado, agora a perna direita vai cruzar, deixa eu ficar até de frente para você visualizar, perna direita, você vai atrás, cruzou, desceu, voltou, mudou a perna esquerda, cruzou, desceu, voltou. Agora eu vou fazer a sequência, tá bom? Então vamos lá? Vou ficar assim para vocês poderem visualizar. Faz comigo. Vamos fazer devagar. Fica tranquilo, que é para você pegar bem o movimento. 3, 2, 1. Comigo. 1. Um. Joga a perna só atrás. Assim. Desce. Um. Volta à posição inicial. Perna esquerda. Atrás. Um, sobe, mais um agachamento, agachou, um, lembre-se, perna direita cruza, vem atrás, agacha, um, perna direita volta, agacha, um, perna esquerda vem, cruzou, um, perfeito. Parou, vamos a 2. Comigo. Direita, atrás. 2, fazer um pouquinho mais rápido. Agora, a outra. 2, agachou. 2, cruzou. 2, voltou à posição inicial. Perna esquerda, antes agacha perna esquerda, vem. 2, volta à posição inicial. Vamos a 3. 3. Correto? Então vamos lá. 3, 2, 1. Agachou. Botou atrás. Desceu. Voltou. Agachou. Botou atrás. Desceu. Voltou. Agachou. Cruzou. Jogou atrás. Cruzou. Agachou. Isso. Voltou. Jogou. Cruzou. E veio. E finalizou. Mais uma dica bombástica para fazer suas pernas e seu glúteo gritarem, gritarem, gritarem para poder você parar, mas você não vai parar porque você quer ter resultado, não é isso? Então, gostou demais dessa dica, inscreva-se no canal se puder, seja membro do canal para ajudar a nossa equipe a trazer ainda muito mais coisas para vocês. Até nosso próximo encontro!